Olá, meus amigos, internautas, pessoal que curte o nosso programa Ana Catarina Show. Hoje estamos com uma pessoa muito conhecida aqui em nossa cidade de Mafra. Não é Mafrense, mas é, veio morar na cidade de Mafra, gostou e está aqui junto com nós. Ele trabalha comigo agora, no momento, na farmácia Santa Catarina Cefarma E foi com muito prazer que eu recebi a ligação do senhor Sidney, Sidney Marcelino... Isso. Perguntando para mim... Ô Catarina... Eu tinha conversado com você... Para a uhum. gente esclarecer o porquê que o Sidney... Voltou e veio trabalhar comigo na farmácia... Isso... Então na época que você tinha saído do ministério é, eu, eu vi uma oportunidade como você conhece bastante pessoas, é uma pessoa que sempre ajudou, gostou de ajudar os próximos então eu vi assim, poxa, mas o Sidney, ele pode vir ajudar a somar a nossa equipe da farmácia Santa Catarina, uhum. porque a gente sempre valoriza muito o atendimento uhum. o conhecimento, aquele carinho com nossos clientes e eu vi em você esse nosso perfil, Legal. Então, Sidney, vamos começar. Tem alguma coisa aí que eu, que eu me empolguei já fui falando, que você já queira falar assim de início aos nossos internautas? Bom, né, primeiramente agradeço essa oportunidade de fazer essa entrevista com você. Catarina, show. Né, você é uma pessoa show mesmo. <risos> <risos> é, Para quem, quem conhece ela, ela é show. Tá? É, acredito que boa parte da cidade de Mafra já me conhece. Eu exerci meu ministério sacerdotal aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? É, e no ano passado eu é, fui transferido para a cidade de Indaial, onde eu trabalhei lá na paróquia por um ano. É, depois de um grande discernimento, de reflexão, de partilha, né? Com amigos meus no sacerdócio, com, com o nosso bispo, né? Tão querido, Dom Francisco, é, diante de uma partilha muito saudável, eu pedi para ele esse tempo, essa dispensa né do meu ministério para atualizar a minha vida né diante daquilo que eu estava vivendo nos últimos tempos. É, sempre eu oriento as pessoas, sabe, Catarina? Muitas pessoas iam me procurar, partilhar um pouco sobre a saúde, é, depressão, pânico. né E sabe que essas enfermidades elas não... Elas não, não escolhem gente pessoas, né? E eu cheguei a passar por este momento da minha vida, né? isso me, me fez desgastar muito. Então, na partilha com o nosso bispo, eu pedi uma dispensa do ministério. E ele orientou né? que eu pudesse sair, trabalhar né? honestamente. E para isso, eu precisava me organizar. E gostar de onde eu fosse trabalhar. E logo, logo me veio a pessoa da Catarina, né, que me acolheu muito bem no tempo que eu estava aqui. E houve uma oportunidade de emprego e eu vim para a Mafra com muita alegria. Como eu já conheço esse povo, né, eu amo esse povo, eu gosto muito, né? E desculpa eu me estender, mas já quero agradecer a todas as pessoas né que foram na farmácia, que de certa forma a gente por ter uma despensa do ministério a gente fica um pouco receoso com a reação do povo né, nossa né é, aquele escândalo né, que meu Deus o que aconteceu né, cometeu um crime é, e muito pelo contrário Mafra me abraçou né. O povo da igreja me abraçou é, até dizendo assim, Catarina oh, Sidney, nós nós gostamos de você pelo que você é né você estando lá no altar você estando aqui fora você é o Sidney, o nosso evangelizador né algumas pessoas dizem, você sempre vai ser o meu padre né e eu aqui fora trabalhando com a Catarina está né? sendo um momento muito especial estou feliz, estou contente, estou em paz e claro, sempre perseverando na oração daquilo que eu, eu preservo a minha fé né, na palavra de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sidney, sí, é, a gente, assim, eu já conversei com você é, para entender um pouco mais como é que foi a história de você entrar no seminário e porque essas, as, o que aconteceu na sua vida, sua história, uhum. é, a gente conversando até os 27 anos, você não era, você não estava no seminário. Você, uhum. come, você resolveu entrar no seminário depois de 20, quando você tinha 27 anos. isso mesmo. Qual foi o motivo que você? É, a gente, para Deus, não há tempo, né? Deus é. Então, o momento oportuno. Ele me deu essa oportunidade de fazer uma experiência profunda com Ele, esse desejo radical de doar a minha vida pelo Evangelho. E um dos pontos, é né, um dos caminhos que abriu um leque para mim, que eu achava que e continuo achando, né, que a vira num sacerdote é, é doação plena, né? Então eu optei para ir para o seminário. É, foi um tempo é maravilhoso, né? Eu sempre digo que todos os homens deveriam passar por lá. Nem precisa ser padre, mas passar por lá pela pela forma como nós somos educados, né? A, a experiência de você é, organizar a tua vida, né? Até mesmo no exército as pessoas passam por isso. Então a partir dessa essa experiência de Deus que eu tive, é, foi na Canção Nova, né? São Paulo, foi maravilhoso. Então eu decidi fazer essa caminhada, né? No seminário para ter um discernimento. Esse, passei 10 anos no seminário né? estudando filosofia, teologia é, a vivência comunitária é fundamental isso me alegrou o coração uhum. né? a ponto de eu chegar no último dia do seminário e dizer eu quero ser padre né? Uhum. então tomei essa decisão é, e assim também a vida em um casal né? eu quero me casar né? então a pessoa casa e na vida do casal daí começa a ter algumas experiências que você não imaginava que ia existir até na vida de um sacerdote né? é, o sacerdote ele casa com a igreja né? uma vida matrimonial com a igreja e, e depois de padre diante da, dos desafios né? hoje eu admiro meus amigos sacerdotes né? eles são muito, são muito corajosos, valentes né? admiro muito assim, eles conseguem é, administrar a sua vida e... Nada é fácil na vida. Sim, né? é. E Sidney, até comentar uma Ótimo. coisa que aconteceu assim que eu conversei. Quando, quando é, eu fiz a primeira vez o convite para você, a gente já sabia que você tinha saído da igreja, que você queria entrar talvez na política, uhum. que não, talvez não era a época, não era aquilo que Deus queria momento, do né? teu futuro. Sim. Mas daí, depois que você me ligou, eu vou ser bem sincera com Ótimo. você. Eu, eu, vi vi vou a ser aqui. eu pensei, meu Deus, que será que o pessoal vai achar? Sim. Sabe? Eu pensei assim, poxa, será? Porque na época teve né, aquele negócio, ah, tal pessoa tirou o Sidney do hum. sacerdote. É. E daí eu pensei assim, será que não vão dizer, a Catarina tá tirando uhum, o sim, Sidney? Sim. E eu tenho amigos e amigas que falam que começaram a participar mais da igreja por causa sim. de você. Sim. Por causa da tua leitura, sim. é... O jeito que você mostrava é, o ensinamento de Jesus Cristo, nosso uhum. Deus. Sim. Então, o pessoal começou a participar mais da igreja por causa de você. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que será? Daí, eu uhum. conversei com várias pessoas que são dentro da igreja. Sim. E eu tenho bastante amigos, assim, que são bem participativos, participam da comunidade e tudo mais. Uhum. E perguntei para um, perguntei para outro. Eu tenho uma amiga minha que não mora mais aqui, mas é uma pessoa muito devota e muito. uma pessoa de muito bom coração que uhum. ela mora em outro cidade, em outro estado, uhum. e eu falei o que, que você acha? Será que o que, que vai acontecer? Aí ela falou, cata, é, Catarina, né? Isso uhum. é de cata cata mas veja, ele já está fora, ele já está e ele tem uma segunda chance. Uhum. Todo mundo na Sim. vida a gente tem a, a segunda chance, terceira Sim. chance. Que Sim. Deus dá isso para nós. Uhum. Se a gente está tentando fazer o bem, né? Uhum. Então elas elas falam ela fala assim, tem que dar. Você precisava de um trabalho. Uhum. Eu tinha feito convite no, no, quando você tinha saído a primeira vez. Uhum. Aí eu pensei assim: então vamos lá. Uhum. E daí eu pensei assim: ah, o Sidney tem muito conhecimento, uma pessoa que estudou bastante filosofia, que nem você falou, teologia. Sim. Vocês têm uma parte, assim, não é só religiosa, porque é ciência, uhum. né? As duas uhum. são ciências, Isso. né? Então eu pensei assim: é um cara que vai ter bastante conhecimento, vai aprender rápido E a gente sabe que na farmácia, Sidney, não é assim tão fácil. É um desafio. <risos> é, é um universo. Assim. É, porque são vários é. laboratórios. Isso. isso. É, vários para que serve, para que, que serve. É. Qual está sendo a tua maior dificuldade uhum. para aprender lá na farmácia? É, primeiro a primeira dificuldade que eu passei é diante desse universo, né? De tantas fórmulas remédios, e até mesmo o início agora, né, de acolher as pessoas. Você também é. tinha, você pensava assim, putz, como é que o pessoal vai ver Isso. eu aqui na farmácia? É. A Catarina ah. não vai me colocar ah. lá ah. na frente. Não, mas é, é, eu, eu tenho a dizer assim que foi, tá sendo, né, uh -huh. uma experiência muito boa, porque o que é ser sacerdote, né? É muito importante as pessoas saberem o que é um sacerdote. Nós vivemos o sacerdócio comum. Você é uma sacerdotisa comum de Cristo. né? Eu sou um sacerdote ministerial, que exerce o ministério. Mas mesmo não estando lá no altar, eu posso exercer o meu sacerdócio? Você pode? Essa atitude sua de acolhida, de, de serviço com o outro, de proximidade, de carinho... Isso é um sacerdócio É Sacerdote significa aquele que, que oferece o sacrifício né? Que doa a sua vida pela vida do outro né? Então mesmo eu não estando lá no altar Celebrando a Eucaristia Mas eu posso exercer o meu sacerdócio comum aqui fora né? E de certa forma está sendo positivo Pelo fato de que muitas pessoas vão lá A gente orienta, a gente conversa é uma alegria né? Alegria. Às, vezes, às vezes nem é um medicamento Sidney. Não, é uma conversa É uma conversa, a pessoa não tá legal tá Um pouco não tá conseguindo dormir Quando você isso. vê, você se transforma no psicólogo é, isso, isso, sabe, eu vejo assim Que as pessoas Os nossos clientes, eles têm ah, muito disso ah, Porque eu acho que veio assim Desde o início da nossa farmácia ah, Carninhos era uma pessoa assim o ah, Carlinhos acolhi Na prefeitura também o pessoal falava assim: ele pegava umas 20 pessoas, todo mundo se reunia. Sim. E ele Mas o, que, que, o que, que era pro senhor? Não, ele já sabia pelo nome. Para quem? Para quê? Para quê? Pra pra quê? Ah, eu ah. acho que isso que às vezes falta. Às vezes não é simplesmente um comércio. Sim, sim. E sim uma troca, uma palavra sim, sim. amiga, é. um conforto. Até essa semana eu vi uma. No site, lá uma, uma pesquisa né, de quais as profissões que realizam mais a pessoa, o ser humano. Uh -huh. Claro, colocou lá o sacerdote como a primeira. É? Porque é a entrega plena né, uh -huh. de serviço ao outro. Mas toda a profissão que se doa para o outro, bombeiro, médico, né, farmacêutico, é, psicólogo, são pessoas realizaz, realizadas né, pelo que fazem. É porque fazer o bem ao outro é um, é um preço que. Não tem dinheiro que pague. E você nem pensa que está fazendo, né? Não, não, é é o que você natural, acha natural, natural da pessoa. Né? E eu hoje que as pessoas precisam, né além de alguns remédios, como eu precisei, né passei por um processo de depressão, de pânico. né Eu precisei dar esse passo. Mas isso foi né? depois que você desistiu? É, antes de desistir. Ah, antes é, de desistir. Né? Então, passei por esse ano assim, bem bem é, debilitado Contornado. fisicamente, uhum. emocionalmente né? então isso foi um, um ponto de apoio para eu tomar uma decisão né? uma decisão delicada né? que exige muito discernimento muito pensar né? e claro é, como muitas pessoas acolheram entende a, a, a gente né? assim também a, tem aqueles que não entendem e respeitam a opinião do outro Ninguém é obrigado a concordar Ah, você deixou o ministério, e agora? Né? Vai fazer o que da vida? Né? Então eu respeito essas pessoas Elas têm o um direito de questionar Mas é muito importante assim, ó, As pessoas entenderem Que a, a nossa vida É um, é um ciclo né? A única coisa que eu não posso perder na minha, na minha vida, Catarina Diante de tudo aquilo que eu estudei Que eu exerci É, é a minha vivência de fé isso eu não posso perder. É, é a maior riqueza da minha vida. né É a maior riqueza. Né? Quem conta um tesouro, né vende tudo que tem e abraça aquele tesouro. Então, assim, de certa forma, mesmo não estando exercendo o ministério no altar, exercendo o meu ministério aqui fora, na acolhida, no amor, no respeito, na atenção às pessoas, me realiza plenamente, me faz feliz. né então É, é, é um momento novo na minha vida, não sei onde eu vou parar né é tudo novo tô ali com a Catarina na, se Deus na se quiser vai dar tudo certo Tenho é? minha fé também na tia Catarina Sempre é, fala para você é, e mas é sempre vivendo o momento presente da minha vida eu sempre digo e repito né é, hoje as pessoas vivem um tempo de muita ansiedade né uhum. o que será o que será o que vai acontecer é, amanhã pensando no futuro e não vive o momento o presente. presente e eu tenho a dizer que o melhor dia da minha vida é o agora. É o agora, é o agora. que a gente está vivenciando Isso. hoje. Isso, então, viver bem esse momento, sabe? Isso. Respirar. Não, e eu quero que você tenha um futuro, se Deus quiser, é, a gente sabe do, do teu coração, como que você é com as pessoas, eu espero que você tenha um futuro brilhante, Sim. assim como se Deus quiser, eu também tenho, se Sim. Deus quiser, que Deus ajude todos nós, quem está assistindo nós também, é. e que, que, seja, que seja que Deus quiser. É, e, claro, né, é, tudo o amanhã depende do hoje, né? É, se eu viver bem hoje, o amanhã consequência, terá consequências boas, né? Tá uhum. Sim, Jiren, agora eu me lembrei de uma coisa Opa. que você comentou comigo. Ah. É, sobre que você quer montar, a você Catarina, como é que faz isso, como é que faz essa? Isso. Você não quer divulgar o teu... O teu, o teu você já tem o Instagram, já tem ah, o tá. Facebook... Já tem o Facebook, já, então, é, como eu já tinha dito para você, né, uhum. a, a gente não pode parar. Né, eu não posso enterrar um talento que Deus deu para nós. Né? Então, é um projeto agora que está logo, logo para ser lançado né, uma live, é, juntamente com a banda, que sempre tocou comigo no santuário nós vamos fazer momentos de oração, de pregação, de reflexão então isso está sendo tudo montado ainda né? então vai chegar o momento certo que nós vamos divulgar né, para levar a palavra de Deus àqueles que não pode até ir na igreja né, transmitir durante aquele tempo de de, de de vídeo um pouco de como é bom viver em Deus né? como é bom é, você estar ligado a Ele, Ele sendo a razão da nossa vida né? então é muito bom e Logo, logo estaremos aí. Você vai ver nas lives aí, no Facebook, né? Nós vamos partilhar com vocês a nossa experiência de fé e oração. E desde já antecipando, já convido você a se organizar para quando tiver, nós podermos é, participar desse programa. E até você fazer perguntas, é né, para nós. Até eu gostaria, sabe, Cátia, né? Como nós, hoje a entrevista é um pouco rápida. Mas se tivesse pessoas fazendo pergunta, né? Ao uhum, vivo, ao né? a uhum. gente poder responder para as pessoas, Ai, quem tirar sabe, vamos, as dúvidas. É, né? vamos ver aí com o Douglas é. se a gente faz Isso. alguma coisa. Mas então, obrigada, Sidney. Legal. Deus ajude você, que Deus te proteja, proteja todos nós. Que você tenha muito sucesso. Uhum. Que Deus ilumine é, sempre. Amém. Né? E agradeço a você que está assistindo ah. o nosso programa. E até o próximo programa na Catarina Show. Até mais. Valeu, tchau.